E aí, clanchadão aqui hoje a gente tá voltando com o Salt and Sacrifice. Souls é sensacional para PC e plataformas da Sony por enquanto. A gente pretende continuar a nossa gameplay. Vamos lá. Tá aí o nosso menino carequinha. A gente não tem muito, muito sal no bolso. Então, vamos direto aí para o portal. A gente vai A gente já Estressou bem aí a Vila Cinzenta, né? caçamos os magos que tinha lá, agora vamos para Bolgeran. Bolgeran é a planície desolada. É a área que contém o mago mais difícil de derrotar do jogo, na minha opinião. Disparado, depois que você derrota ele fica trivial. E aí a gente também vai conseguir um poder que ativa esses trens. Esse menininho aqui, mais um se aproxima, mais pegadas na areia, você veio até aqui, mas não sabe por quê. Palavras proferidas pelos mortos de um passado distante, o proferem e tarefas vãs. Você se diz um inquisidor, mas não busca respostas. Então você vai a Bolgueran em busca de mágoas, deixa pegadas efêmeras na areia e as chamas de conquista, isso é tudo. Que seus reinos significa para eles, inquisidor, todo seu progresso e seus triunfos são quase grandes de areia. Ele não quer animar a gente muito. os inimigos são um pouco mais pesados, claro, né? Em você né? tem este cara com a esta e também o cara com a colher. Eu acho que parece uma colher na mão dele. Olha faco, a gente vai subir tudo, enfrentar um chefe. Depois a gente vai tecer tudo, enfrentar um mago. Esse é o plano. Caçar um mago, né? O um mago enjoado de derrotar, não é fácil não. Tá lá o menininho, ó, toma uma machadinha na cabeça. Ó. Toma, toma, toma. O, Esse cara do... Da, esse arquinho, ele é meio cruel, viu? Se você grudar nele, ele te reboca. As portas estão todas fechadas, essa área consiste em uma área de deserto. Um bioma de deserto, falar área duas vezes. bioma de deserto, você tem essa árvore que cresce no deserto. Tem tipo uma pirâmide. E.. também. Toma, toma. Uma caverna. Cavernas. Oh. Infelizmente a gente não pode ativar nada. Ah, meu Deus Eu acho que a maneira mais Eficiente de subir isso tudo é por aqui O Bulgarão é bem farto de obeliscos né, Para descansar e abastecer é isso aí Vamos continuar aqui por toda esta Esta região Que temos aqui vira-chama, e aí, infelizmente a gente não ativou isso, então tem que voltar tudo a pé enelhos fundidos, são coisas de craftarias com certeza eu acho que a gente não consegue hoje esse poder estranho mais escondidinho uma tá machadinha no cara As machadinhas recarregam aí conforme Deu tudo certo Trava não, PC Deixa eu ver se tá Descansar aqui e apastecer já vai encontrar o chefe E a aranha? Muita gente não gosta dela, tadinho Patriarco de Codiohas, olha como ela é bonitinha Por causa que ela solta uns raios Olha ele aqui, de volta oh, Toma! Isso que é morrer, isso aí. De olho no, os esfaire. Nossa! Só pra uh. você ver ela? Quem sabe ela pulando a gente? O padrão dela é paz, ou menos sempre a é mesma coisa. Um beijo, um grande desafio. Mas nosso personagem ainda está bem fraco. Não, tanto de vez que bater vai nela. demora muito pra atacar. É possível que a gente já esteja abusando? Sim, é possível. Só desse fato a gente não carregar É um forte indício que a gente está abusando. Aí, ó. só! <risos> eu achei que tinha derrotado ele. Foi tranquilo, né? Só tem que ficar pra... fazendo essa gestão aí. Foi.. dizimado aí. Extinto? Olha só o que temos aqui, ó. Toma. Os golpes mais divertidos que eu desse jogo é isso. Você vir por cima e. Um é caro, o cara decola, Massa. o cara decola e você corta ele no ar, acho divertidíssimo. Hum. Será que temos aqui? Não tem como, que triste. Ali está aberto? Que bom. Eu acho que aqui demora o desacerto, viu? Tá. Vou atravessar para o lado de cá. média de prata. E aqui já tem outra pilar desse que a gente vai ativar ainda hoje. Agora <risos> eu vou sair correndo. É mais difícil que a chefe. Pareceu fácil, mas quando pega você na surpresa, não é nada fácil Aí o menininho... Oh, sorte que a gente não toma dano quando tá pegando um item Vou se distanciar dela Deixa ver se ela afunda oh, Toma! está seis pancadas nela para derrotar no momento de paz, é tudo bem mas no momento de desespero, seis pancadas é muita coisa vamos então, tá. a gente pegou o item que queremos a gente vai subir aqui, que também tem um item bom aqui tomara que seja o upgrade de arma, por favor, não é a gente abre aqui a passagem Olha que legal Prático, né? Muito prático A coisa não pode deixar de coletar as frutinhas, hein? Deixou de coletar as frutinhas Vai tomar desacerto E os, o frasco funeral, <risos> O frasco funeral, Ele depende dessas frutinhas Para recarregar Olha que beleza Estou trancado A gente precisa derrotar Sei lá, cinco magos, acho Três magos Para prosseguir Difícil Olha onde a gente está de volta Planeta isolada Vou fazer um leve upgrade Pegando sempre as frutinhas Cadê o, o bagulho? Está aqui Vou voltar lá para base Só o pau simples e já a gente já volta para o mesmo lugar a gente está de volta à base e vai pegar aqui o portal né? Olha só que interessante. Como a gente tem agora o upgrade que ativa aqueles pilares, a gente tem acesso a uma parte nova aqui do mapa. pode abrir uma, uma portinha, tá para encurtar nossas viagens. Pode abrir essa portinha também temos um bagulho pera aí pera aí tem mais um item cadê esse cantinho urna do peregrino dá nada não caiu. <risos> bom grano. agora a gente vai descer A gente vai ter que refazer toda essa parte. Fechada, devore um coração de mago nomeado. Ué, será que eu esqueci? Será que eu esqueci onde fica esse mago? <risos> eu tô achando que sim, viu? Ah, tá é com um cara de aranha. Pra gente já dar cinco pancadas em vez de prata Beleza A gente tem que caçar E onde fica o mago? Eu não lembro de ter visto nenhum lugarzinho coisa para caramba. Esse círculo de pedra é um outro upgrade que pega no próxima área. Vamos procurar aí. Ah, já sei onde tem. Já sei onde tem. Aranha, Deus do Livre de Aranha. Eu acho que é aqui, ó. Aí, Olha, tem um NPC aqui novo. Saudações, Inquisitor Cuidado com esta fenda. É um corte, na realidade, feito pela ascensão da magia. Pode parecer que ela vai apenas erguer seu corpo no ar, mas não se engane. Muito embora eu tenha ouvido falar de algum tipo de tecido específico capaz de captar tais fendas. Falei numa entonação esquisita. Bom, está aqui o um mago. Vamos caçar ele, o Aursirus. Ele é um graus 4. A gente já enfrentou um grau 6 nos vídeos. Está ele lá. Louco, cara. Bom. É muito feio esses bichos. Ele dá respawn. Eles dropam itens de craftarias pra fazer itens depois. Fazer itens lá na, na base. Ia só ó, é... oh. momento desse a gente faz o que só rola, Nossa, quase demo um dano neles. Tudo que você tem que fazer para caçar o um mago é isso. Você vai dando dano. Indo atrás dessa, desses traços. Pira cinza. Oi, agora a gente tem um... a famosa pira cinza. Vou fazer o upgrade na arma. Quem dropa pira cinza são os zumbis. Esses zumbis aí. A gente deu sorte né, na coisa Vou Deixa eu ficar aqui fora do alcance dele, só por todo caso. Né? <risos> Nossa, ele me quase derrubou um a gente da árvore. Bem, não está dando muito dano, ainda bem. Vazou, vamos atrás dele. Música é calminha, né? Ah, tá salvar descansar e abastecer que eu acho que já vamos para enfrenta enfrentamento <risos> vamos com os com maluco Olha só, ele já <risos> ele teleportou para a gente caçar ele no mesmo lugar. Vamos dar os movimentos dele. Tem espadada. bom momento de acertar ele quando ele manda o tornado. É o tornado que ele puxa também. Agora não tem jeito Quando acontece isso é só pular na cara dele ó. Foi tranquilo, não foi? Roubou o coração dele Se que a gente roubar aparece todos os sets lá O ferreiro Lago devorado Qual foi a dificuldade de transmitir esse pedaço Fala com ele Ai Carregue carregue-se. Ayo carregue-me novamente pelo. Navegando pelo céu, meu Deus. Os ventos tão preciosos que. Não, eles abrandaram. Acorde! A te abandonou. Foco, maga! Foco, mas o vento me leva. Nada paira na minha frente, nada boa. A carne é pesada e enfadonha. Leve-me a Preciso chegar mais alto. Daí as últimas palavras da Maga O ah, que, que a gente vai fazer? Bom, eu queria enfrentar só dois Magos hoje não, vai ficar muito longo o vídeo vai? A gente vai encerrar por aqui, acabamos não enfrentando o Mago mais difícil Tem dois Magos, um bem complicado Talvez no próximo vídeo a gente consiga enfrentar um deles já liberar pelo menos a área da pirâmide Então vamos ficar assim No próximo vídeo a gente faz a caverna se assim pessoal gostou do vídeo Deixe seu like aí pra gente Se inscreva no canal Se você é novo, deixa um comentário A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo é, Neste canal a gente joga jogos Metroidvania Jogos indie e recomendações e fica assim, né? Fica assim. Até o próximo vídeo. Fique amizade.